E nesse Shabbat de hoje, quem vai compartilhar uma palavra com a gente é a Paty em Mateus 4, do verso 1 ao 4, a respeito da tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o um tentador aproximou-se dele e disse Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães Mas Jesus lhe respondeu, está escrito Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Aqui é o momento em que Jesus foi batizado Veio o Espírito Santo sobre ele E aí então ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ele passa 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Terminando esse tempo, é, chega o tentador, né? Que ele fala o diabo. E ele fala para Jesus se ele era o Filho de Deus, então que ele deveria falar para pedra que estava lá se transformar em pães e ele então poder comer, né? Mas olha a resposta de Jesus. Ele fala: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todos os dias a gente lembra de comer. Esse mesmo desejo que a gente tem de alimentar o nosso corpo, será que a gente tem esse desejo de se encher de Deus, de toda a palavra que sai da boca dele? Se a gente tá com fome, a primeira coisa que a gente começa a fazer é ficar ansioso, querer comer ou ficar irritado, né? Mas às vezes a gente passa dias sem buscar uma palavra de Deus, dias sem meditar, sem orar, será que a gente consegue deixar uma refeição para a gente ir lá e buscar Deus, buscar direções, buscar uma palavra? Então, para a gente meditar, o que, que tem sido nossa prioridade? A gente pode falar que é Deus, mas será que a gente tem buscado a Ele é, tanto quanto a gente busca as outras coisas que a gente tem necessidade, né? Então essa foi uma palavra que eu fiquei meditando essa semana Jesus passou por essa tentação porque primeiro ele manteve um posicionamento De não se alimentar dentro daqueles 40 dias Porque se Jesus estivesse comendo de todas as coisas Não faria muito sentido o diabo aparecer para tentar Jesus E eu vejo muitas pessoas falarem assim Ah, mas esse negócio do diabo, acho que isso aí não existe Isso aí é lenda e tal Mas é porque são pessoas que nunca se posicionaram é, diante de coisas espirituais na sua vida. Então elas nunca vão passar por nenhum tipo de guerra espiritual, porque a guerra espiritual é só para os posicionados. Então eu estava pensando um pouco nisso, né? Que o, Por que que acontece com Jesus essa guerra espiritual em que o diabo aparece pessoalmente para Jesus? Então por que, que aconteceu isso com Jesus? E a gente não vê, talvez, essa situação acontecendo nos dias de hoje é com tanta frequência? É Muito provavelmente porque as pessoas não se posicionam. Então, diante do que Deus disse, as pessoas não estão nem aí. Elas seguem simplesmente tradições religiosas e elas vão é, procurando lugares para frequentar, que vão se ajustar à opinião delas, onde elas vão se sentir mais confortáveis. Não existe posicionamento nenhum, mas Jesus aqui nesse caso ele não foi para um lugar confortável, porque o deserto não era o lugar mais confortável de estar. E é justamente ali onde ele é provado, onde ele é tentado. E às vezes a gente quer buscar essa aprovação de Deus, mas a gente não se sujeita a se posicionar. Então a gente não sendo provado por Deus, a gente pode acabar nunca sendo aprovado também. Se você tem interesse em saber mais a respeito de guerra espiritual, então acesse esse vídeo que foi uma live que a gente gravou junto com os irmãos a respeito desse assunto. Falou!